Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas Neste quinto domingo da quaresma Nos é apresentado em continuidade com o tema do domingo passado O episódio da mulher adúltera Jesus está ensinando no templo E os escribas e fariseus trazem uma mulher que foi pega em adultério e diz para Jesus, olha Moisés na lei, manda que essas mulheres sejam apedrejadas. Jesus, ele se ajoelha e começa a escrever no chão, diz o Evangelho. Mas eles continuam insistindo. Então Jesus de repente diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Assim eles foram se retirando um por um. Parece que Jesus colocou diante deles um espelho. Mas a pergunta que a gente tem que fazer também é: por que eles trouxeram sua mulher? E cadê o homem? E aí Jesus ficou, acabou ficando sozinho com a mulher e perguntou: Ninguém te condenou? E ela disse: não, senhor. Jesus disse, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Jesus com este gesto, ele visibiliza o rosto misericordioso de Deus. Ele torna visível para todos nós esta imagem bonita que nosso Deus é um Deus que não quer condenar, mas quer salvar. São Francisco de Assis, nas suas orientações aos irmãos em situações de pecado... Também pede que se junte com misericórdia, com misericórdia, como cada um gostaria de ser julgado com misericórdia. E diz assim, e a única penitência que vocês podem impor é, vai e não tornes a pecar. Não existe uma penitência mais dura do que esta, vai e não tornes a pecar. É o que também São Francisco diz aos irmãos,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 Filho e o Espírito Santo. A todos e a todas, paz e bem.